Opa, tudo bem? Para quem não sabe, o Instagram passou por diversas atualizações. Então, para quem está tentando, tentando desativar a conta, o perfil, não está conseguindo com diversos tutoriais que tem aqui no YouTube, mas com essas mudanças, então, de fato, eu quero poder... Que auxiliar a dar andamento nesse processo e o passo a passo exclusivo aqui no canal. Opa, tudo bom? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem já me conhece, eu trabalho com tráfego pago e infoprodutos, trabalho na internet desde 2018 e estou aqui para agregar conhecimentos e compartilhar experiências com vocês aqui no canal. E para você que quer se manter um pouco mais distante do Instagram, das redes sociais, você que quer focar, quer mais direcionar mais de um ponto A para um ponto B, você que quer tem mais um direcionamento né para seu negócio seja qual for o seu plano ou objetivo Ok nesse vídeo eu quero te ensinar o passo a passo como você tá desativando a sua conta temporariamente aqui no Instagram e desde já já te recomendo que você guarde o teu login e senha para quando você decidir você próprio voltar a utilizar você ter o acesso ali guardado para você acessar novamente uma dica muito importante quando você acessar novamente você vai acessar tranquilo será de uma forma mesmo se não tivesse acontecido nada então você vai acessar de forma bem tranquila a tua conta novamente beleza e nesse vídeo vou te ensinar você excluir de uma forma temporária a tua conta do perfil do Instagram beleza e se você quiser também acompanhar um outro vídeo ao qual eu ensino o passo a passo como você tá fazendo a exclusão definitivamente do teu perfil do Instagram eu tá te deixando passando aqui no card aqui acima aqui para você tá acompanhando esse vídeo aqui esse conteúdo aqui que tá muito isso tá muito top para você tá acompanhando também ter, e ter esse conhecimento essa informação de uma forma totalmente atualizada. E lembrando que todos os conteúdos aqui do canal serão todos atualizados. que okay? conforme aí a demanda, conforme a galera for pedindo. Então você também aproveita para pedir também alguma atualização específica. Que vou ter a honra de poder estar atualizando para você aqui. Totalmente gratuita para te ajudar. E você receber conteúdo bem massivo e atualizado aqui no canal. E se você já gostou de toda a ideia do vídeo, dessa aqui embaixo se inscreve no meu canal. Deixa o seu like e seu comentário que vai ser muito importante. E se você chegou aqui de paraquedas aqui, se inscreve no canal também. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, seu like Para a gente poder crescer e evoluir cada vez mais Que é por conta de Deus em primeiro lugar E depois você que me ajuda aqui no canal Para a gente estar tá evoluindo Subindo aqui, degraus em degraus aqui Eu confio, eu acredito muito em você E acredito que eu posso estar te ajudando tá? Ao longo da minha jornada Minhas experiências vai ser muito útil para compartilhar Algo puro, íntegro e verdadeiro Para você eu sei muito em relação, Então sem muita enrolação, bora para o nosso conteúdo oh. Já estando aqui dentro do perfil do Instagram, você vai manter com o seu perfil aberto. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui em cima, clica nele. Você vai clicar na primeira opção, configurações, clica. E aqui embaixo você vai vir aqui, ó. Você vai rolar aqui. Você vai clicar em ajuda, e aqui você vai clicar em central de ajuda nessa opção um ponto muito importante que eu quero te mostrar aqui o okay? que vai clicar aqui por exemplo aqui ó excluir conta tá? nosso foco o principal objetivo é de desativar a conta de forma automática ela já aparece para você aqui ó essa opção aqui ó desativar temporariamente sua conta do instagram esse aqui é a nossa esse aqui é o nosso objetivo beleza mas lembrando que aqui ele não aparece para você um botão que é nos permite a gente fazer essa desativação. Aqui era exatamente para aparecer um, um botãozinho aqui embaixo, ó, para a gente poder desativar a conta, tá? Mas como teve diversas atualizações, com isso não há mais possibilidade de a gente estar tá concluindo aqui, fechando aqui essa desativação. Então, a gente é que acessa agora o nosso perfil, nossa conta do Instagram, vai ser agora através do navegador do Chrome, beleza? Então você pode estar tá saindo aqui, ó. Você pode sair, pode baixar aqui, pode voltar, beleza? Você vai entrar agora no Chrome agora, beleza? Vamos, vamos procurar, vamos buscar aqui o Chrome. Você vai entrar no seu Instagram aqui no Chrome, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, Instagram, login. e de forma automática ele já vai reconhecer que tá já o meu perfil, mas se ele não reconhece o seu perfil você vai ter que digitar o teu login e senha, beleza? E você digitando já vai acessar de forma automática. Então vamos clicar aqui, ó, no Chrome, beleza? Clica. que já, já vai acessar o meu perfil beleza vou clicar aqui embaixo aqui ó no meu perfil ó aqui embaixo na foto do perfil e você vai vir aqui ó em editar perfil clica e aqui você vai rolar aqui para baixo ó, você vai rolar temos aquela os dados aqui normais beleza da da tua conta do teu perfil, beleza? E aqui temos aqui, ó, o botão aqui, ó, desativar a minha conta temporariamente, OK? Então é por aqui exatamente que você consegue. Então, pelo próprio aplicativo você já não tem essa funcionalidade, você não tem essa opção. Então você consegue acessar a partir do Chrome ou de um computador, tá? Você consegue estar tá, tendo acesso a essa opção aqui, ó, tá? Desativar minha conta temporariamente. Então você vai clicar aqui, tá? Clica nela Porque você está desativando sua conta. Então você vai colocar clicar aqui, ó, você vai marcar uma opção dessa aqui, você vai colocar aqui embaixo, ó, um outro motivo, tá? Você pode escolher qualquer uma dessas opções, mas coloca aqui um outro motivo. clique aqui, beleza? E aqui, ó, e aqui embaixo ele vai pedir para você colocar aqui a sua senha, tá, ó. Você vai clicar aqui a tua senha aqui, você vai digitar a sua senha. Beleza? Digita a tua senha. E aqui embaixo aqui, ó, tem um botão aqui, ó, desativar conta temporariamente. Você vai clicar e ele já vai, ok, ser direcionado para confirmação e assim desativando a sua conta, tá bom? E, mas lembrando que isso já foi dito atrás, ok, guarde teu login e senha, beleza? Para quando você quiser, ok, voltar a retornar com tua conta, com teu perfil, você tem o teu login e senha de acesso. E assim você volta, ok, sem nenhum problema, teu perfil, tua conta do Instagram, sem nenhum problema, beleza? Então se você já gostou desse vídeo, dessa aqui embaixo, já... se te ficou alguma dúvida específica, deixa aqui embaixo nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo para te ajudar. E se você quiser me seguir também no Instagram também lá eu respondo todo mundo com mais facilidade e rapidez. Beleza? Se você já gostou do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, aqui, seu like que vai ser muito importante, beleza? Eu vou deixar para vocês aqui quatro vídeos aqui, tá? Que, que é o qual eu realmente eu super recomendo que vocês vejam para complementando. Você está complementando também o teu conhecimento e aprendendo mais sobre outras coisas daqui do canal. E vai ser uma honra também estar com vocês compartilhando experiências e conhecimento. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.